Hoje, vamos falar sobre um dos Salmos mais belos e inspiradores da Bíblia, o Salmo de número 1. Este Salmo nos ensina a escolher com sabedoria as pessoas com quem convivemos, a buscar a Palavra de Deus constantemente, a evitar o caminho do pecado e a confiar em Deus e na sua providência em todas as áreas de nossas vidas. Olá, eu sou o evangelista William Rodrigues, Desde já peço que se este vídeo for bênção para a sua vida, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este e compartilhe com os seus amigos para ajudar na propagação da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal. Aleluia!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 Salmo de número 1, versos de 1 a 6. O Salmo de número 1 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e tem como assunto a bênção do justo e a maldição do ímpio. Em um mundo em que as tentações e o pecado estão por toda parte, precisamos seguir os passos descritos deste salmo para que possamos ter uma vida plena e satisfatória. É importante que evitemos andar no conselho dos ímpios, não nos detenhamos no caminho dos pecadores e não nos assentemos na roda dos escarnecedores. Precisamos escolher cuidadosamente as pessoas com quem passamos o nosso tempo e nos cercar de pessoas que compartilham dos nossos valores e que nos encorajam a buscar a Deus. Além disso, Precisamos buscar a Palavra de Deus diariamente, lendo a Bíblia, estudando e meditando sobre ela, para que ela possa guiar nossas decisões e ações. A Palavra de Deus é um guia seguro para as nossas vidas e nos ensina o caminho da justiça e da sabedoria. Também precisamos evitar o caminho do pecado e da impiedade, o pecado nos leva para longe de Deus e nos afasta da vida plena que Ele deseja para nós. Precisamos buscar viver uma vida justa e piedosa diante de Deus, evitando tudo aquilo que nos afasta dEle. Finalmente, precisamos confiar em Deus e na sua providência em todas as áreas de nossas vidas. Quando buscamos seguir o seu caminho, ele nos guia e nos abençoa em tudo o que fazemos. Somos comparados a uma árvore forte e frutífera que não murcha nem seca e que prospera em tudo o que faz. Que possamos seguir os passos descritos neste Salmo escolher com sabedoria as pessoas com quem convivemos, buscar a palavra de Deus constantemente, evitar o caminho do pecado e confiar em Deus e na sua providência em todas as áreas de nossa vida, que possamos ser uma bênção para aqueles ao nosso redor, mostrando-lhes o amor e a graça de Deus, e que, ao final de nossas vidas, possamos dizer como o apóstolo Paulo,